Campi e Náutica. Ministro João Alberto, 389, fone 3401-3192. Voltamos. Nós vamos agora conversar com aqui com o professor Fábio, o professor Obiratã e, e ainda mais o Gilhardi. É, bom dia, professor Fábio. Vamos conversar com você. Bom dia, pessoal. O nosso programa sempre está passando sábado. É com satisfação que nós viemos aqui falar um pouco Crescendo em Barra do Gasto, que é o Karatê, que é o, karate, que é o tekodo, né, que é de suma importância para nossos jovens tá, e crianças é, da nossa região aqui, onde sempre vem, vem crescendo, vem trazendo muitas medalhas, várias conquistas. Né, e está aí o Tekondo e o, o, o, o, o Karatê mostrando é, a importância das artes marciais no dia a dia dos nossos jovens. Bira, bom dia. Bom dia, Bom dia a todos os amigos que estão assistindo o programa. É, para nós é um, um orgulho muito grande ter em Barra do Garças e Aragarças é, dois atletas que se destacaram a nível nacional e além da ainda que é destaque internacional. A gente sabe que esse é um trabalho, Irineu, que não é muito simples de se fazer. É, a gente em Aragarças trabalha com esse processo, com o karatê, com um projeto social. Não temos uma academia em que as pessoas vão lá e pagam as suas mensalidades e treinam. Nós temos um trabalho social que não é cobrado nada de nenhum atleta e a gente sempre conta com o apoio da, das lideranças políticas do município. E para nós é um orgulho, o Giliardi começou a treinar com a gente ainda criança. É, formamos ele em faixa preta o ano passado, foi esse ano, né, Giliardi? Esse ano, e nós tivemos a, a, a felicidade dele conseguir classificar para ir para o brasileiro, ficou em quarto lugar no brasileiro, e está classificado para o mundial ano que vem na Argentina. Para a gente é sempre um prazer é, falar de esporte, porque é uma das formas da gente combater a criminalidade, combater as drogas, porque quando você tem jovens praticando esporte, são jovens que não estão é, propícios a cair nos erros. Correto. Eu vou pegar o bom dia aqui da Enda, mas do Giliard, que são os nossos bom campeões... Dia. E daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar com vocês. Eu quero saber como é que está a disposição da sociedade em patrocinar. Mas, bom dia ainda. Bom dia. O que que você fala pra gente da emoção de levantar medalhas como essas aqui? A emoção é muito grande, né? Mas, assim, além de tudo, as medalhas vem a experiência de luta, porque cada luta é uma experiência diferente. Mas é uma felicidade imensa, porque eu comecei a treinar, eu era pequenininha, hein, com toda a dificuldade que a gente tem. A gente não tem muito apoio aqui na cidade, mas, assim, sempre tem os patrocinadores que ajudam a gente, como a Unimédia, a Drogaria Nossa Senhora Aparecida e outros. E é muito, gran, é muito grande a felicidade. Se você trazer medalha para a cidade, você ir lá e representar a cidade, além de representar a cidade, representar o estado e o país, é uma emoção muito grande. Você começou com quantos anos isso? Eu comecei a treinar, eu tinha sete anos de idade. Uhum. Meu primeiro campeonato, eu tinha oito. Tinha oito anos de idade, foi o GP Brasil, lá em Cuiabá. O pai era sempre professor? É, meu pai, ele nunca quis que eu treinasse muito, né? Não? Não, ele sempre me proibia de ir para academia, porque ele falava que era lugar só para homem ir, que não tinha menina. E ele levava meu irmão, ele botava fé no meu irmão. Hoje... <risos> aí, hoje... Meu irmão joga futebol e eu estou na academia com ele. Aí. aí Aí eu comecei a treinar, teve um dia que eu fiz birra para ir para a academia, que eu sempre gostei de luta, e eu fazia balé. Eu fiz cinco anos de balé. Aí meu pai pegou e me levou para a academia, porque eu dei birra. Aí foi a força. Aí eu fui, aí depois ele começou a me levar para a academia. Todo dia. Ah, interessante. E aí, Começou com quantos anos, Giliade? Eu comecei com nove anos de idade mais ou menos foi nove uhum. anos de idade foi no projeto do, do governo antigo governo Elias né? aí uhum. na época tinha, quando surgiu as escolinhas de iniciação esportiva tinha direito de escolher dois esportes né? Escolhi, foi futsal e karatê né? aí eu comecei a fazer futsal fui só numa uhum. aula só eu não, não gostei não fiquei, não me adaptei, não. E aí eu comecei a fazer o karatê. O karatê foi, vamos dizer, ser amor à primeira vista. Certo. Né? E até hoje eu pretendo continuar levando essa vida ainda, participar do Mundial o ano que vem, né? me preparar bem, me chegar lá, trazer bons resultados novamente. Né? Então aí. Correto. é Correto. Eu vou voltar a conversar com vocês dois, mas eu quero fazer aqui um. Vocês podem falar o nome de todos os patrocinadores que patrocinam, vocês podem falar o nome, certo? Eu quero parabenizar todos que fazem isso, todos que têm essa disposição, e fazer um apelo para que outros venham a, a patrocinar, porque é, nós somos aqui um celeiro de craques em todas as modalidades esportivas. Nós temos hoje, foi no mês passado, no futebol, foram dois atletas, um de Aragastas e um de Bardo Garças, foram para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Os olheiros tiveram aqui e escolheram. E não é, já tem atletas aqui em outros clubes. No, no próprio Cruzeiro, no time titular do Cruzeiro, tem um jogador, joga no meio de campo hoje, o Newton. Ele é de Barra do Garças. É, eu tenho pouca informação sobre isso, mas vocês talvez conheçam até melhor do que eu. Ele é filho de um ex-treinador, você, você sabe? O Newton. Jogou no Vasco, né? <risos> no Vasco. Então, é, quem tem essa disposição de patrocinar, pode investir porque a, a Barra do Garças as Aragaças, o próprio Pontal, tem dado resultado. Nós estamos aqui com dois campeões, a, a terceiro lugar no Pan-Americano e bicampeão brasileiro do Tequendô E o Juliard começando agora, está tá, é, quarto lugar, lugar. lugar no brasileiro classificado para o Mundial. Então. O nome de nossa cidade vai ser muito elevado lá fora. É... Quanto que vai ser o Mundial de... de... Vai ser Você em... Isso é Karate. Em... Karate. Eu estou misturando aqui a pouco. Vai ser em junho de 2014. Junho. Junho. Né? Desde já eu quero agradecer o patrocinador Bira, né? O vereador Wilson, que tem ajudado bastante. O Prefeito da cidade de Aragastas, Aurélio Mendes. E ao supermercado Mendonça, que esse kimono que eu estou usando aqui foi esse que patrocinou, né? Certo. E, então, e vamos correr atrás de patrocinador para ver se... Correto. É, para eu, parabenizo a todos. O vereador Wilson já teve que realmente, agora que eu lembrei. O vereador Wilson, quando chegava, o que, que você tem que mas <risos> <risos> Mas aqui. ainda é... O primeiro campeonato, você falou que foi com oito anos? Foi, eu tinha oito anos de idade. Você foi para a academia com sete? Eu eu falei a birrazinha, foi, foi. <risos> Aí meu pai me levou no GP Brasil A gente ainda nem tinha Academia Academia de best Que foi essa medalha aqui Que no é GP Brasil, aí eu ganhei meu primeiro campeonato Primeiro campeonato? Foi, aí o segundo Eu acho que foi aqui na Barra, eu não me lembro bem Eu tenho que olhar as medalhas porque é muito tempo atrás uhum. Professor Fábio agora e o professor Biratã é, Como é que está Existem as dificuldades de obter esses patrocínios, para levar esse, essa, essa atividade esportiva à frente? É, eu, eu sempre falo nas minhas entrevistas que nós somos persistentes. Tá? É, inclusive, quero até é, deixar uma deixa aqui, que ainda também vai para o Mundial, em Taipan, é, no ano que vem, na China. Ela já, já é classificada, vai representar é, nossa cidade. Eu quero falar o seguinte para os nossos governantes, é, para os nossos é, diretores políticos dentro da nossa cidade, que, quando nós estamos lá... Fora, ou mesmo no Brasil, nós levantamos a bandeira de Barra do Garças. Isso. Que é essa cidade maravilhosa que todos gostam. Igual você estava é, falando, é, nós temos é, é, talentos aqui, nós temos muitos talentos. Nós temos aí o Severino, né? nós temos o pessoal do ciclismo com o secreto, tem o clube que está tá começando com a natação de novo em Barra do Garças, né? é, temos o bicicross. então Barra do Garças é, é um celeiro de atletas, e de esportistas. Então, nossos governantes aqui de nossa cidade têm que ver que já é mais do que provado, né, vocês veem aí na mídia, direto, no, no, nos programas de esporte, que o esporte tá, tira é, é, a criançada os adolescentes das drogas e formam campeões. Nós temos exemplo aqui em Barra do Garças do rapaz do atletismo, que ele saiu de, de, é, de algum lugar. Então, está faltando, nosso político em Barra do Garças plano, um plano é, para o esporte em nossa cidade, tá? que, que ajuda o nosso atleta. Agora, com os patrocinadores, nós temos empresários que patrocinam, tá? nós temos a Unimed, aí, que vem levando o esporte Barra do Gás, é sempre, né? e tem alguns outros parceiros, que é a, é a Droga Nossa Senhora Aparecida, é, é, é a Unimed, que eu já falei. Né? Então, assim, tem... É, é, incentivo ao esporte, tem, tem, várias, é, tem vários impostos e, e muitos empresários também não sabem que você investir no esporte, você tem um desconto no imposto de renda. Tá? Entendeu? Você, tem um, você tem um desconto é, é, é, com, com associações que são é, legais, entendeu? Então, assim, o que falta é um, é, um, é um pouco de conhecimento dos nossos empresários, dos contadores do empresário, entendeu? E um pouco de incentivo dos do nossos governantes da nossa cidade. Entendeu? Uma lei de incentivo ao esporte, que nós precisamos para a Barra do Garças, Aragaças, e Pontal de Aragás e no Pontal do Araguaia, né? Uma lei de incentivo ao esporte, que não tem. Nós não temos essa lei. Ou se tem, nós estamos repassando. Por quê? Esses garotos aqui, quando eles viajam, eles vão pensando, não, vou levar para a Barra do gás o troféu. Ele não vai falar assim, eu vou levar para a minha casa, eu vou levar para a minha academia. Não, eles vão representar a Barra do Garças, Entendeu? Então, aí, mais uma vez, eu quero agradecer. Quando nós fomos para o México, Quero até ressaltar, porque se não fosse é, alguns patrocinadores, nós não irmos, tá? Porque a despesa ficou muito grande. Se não fosse a Unimed, tá? se não fosse nós fazendo rifa, rifa de um tablet, importa, importa, os alunos fazerem essas rifas. É, é, empresário de São Paulo, de São Paulo é, que eu tenho um amigo lá que viu a entrevista que foi feita nessa televisão, né, na internet, ele foi lá e mandou é, 600 reais, né? Tem um outro amigo meu também, da Irlanda, lá da Irlanda, entendeu que viu a entrevista, que foi feita nessa, nessa mesma emissora, falou, não, Fábio, eu vou te ajudar porque merece. E está aí o resultado, terceiro lugar no Pan-Americano. Não é Sul-Americano, é Pan-Americano, uma das melhores atletas do Brasil, entendeu uma, melhor, uma das melhores atletas do, do, da América, e não tem nenhum tipo de, de, de incentivo de nossa cidade. Então, está aí a, a deixa, é, é, para os nossos governantes, para os nossos empresários, tá? que ajude nosso atleta. Nossos atletas estão pedindo socorro em Barra do Gás. Por quê? O que acontece? Ainda já foi convidada para ir lutar por São Paulo. E aí, eu vou deixar um atleta de nossa cidade, que representa a Barra do Gás, que representa o Estado de Mato Grosso, embora para outra cidade? Eu não vou deixar. Entendeu? Correto. Entendeu? Nem que ela para de treinar, e, e, mas não vai para outra cidade. É, tá bom? Mas... Bira. É... Essa questão do, do apoio esportivo, ele, no Brasil, tem uma centralização. Se apoia em, demais, em exagero, o futebol. E os demais esportes ficam esquecidos. Temos vivido na pele, nós temos esse trabalho social em Aragarças há mais de 20 anos. E, para conseguir um patrocínio, é suave. O apoio político às vezes ele não vem Essa questão da, da empresa poder patrocinar e descontar nos impostos Está baseado na lei Candir certo é, Que infelizmente as pessoas não buscam conhecer as nossas leis né? Às vezes as pessoas dizem que a lei é ruim Mas ele nunca leu a lei para saber se ela é boa ou não e Essa é a verdade né? Então o que, que acontece? É, nessa ida do Giliard para o campeonato brasileiro em Brasília é, nós tivemos o patrocínio de muito pouco porque eu digo muito pouco é, nós tivemos o patrocínio pessoal do Arthur o secretário da prefeitura de Aragarças ele deu do bolso uma parte do patrocínio e tivemos patrocínio e muito empenho do professor Wilson, vereador, e tivemos, para o exame de faixa preta do, do, do Giliard, um, uma ajuda da prefeitura que o Aurélio nos deu. A gente sabe que é, é muita coisa a se fazer, mas nós temos que começar a fazer. É, a hoje vai ter um patrocinador, um, um, um ajudador do esporte, que é a CDL e a, a CIGA, Associação Comercial e Industrial, que hoje está na nossa direção. E como a gente é esportista, vamos sim apoiar o esporte. E vamos buscar, através da parceria com o comércio, que nós somos representantes, fazer patrocínio, não só ao Karatê, mas a todos os esportes. Não é porque eu sou Karateca que nós vamos agora é, investir só no Karatê. Isso não é justo também. Nós temos que apoiar de forma igualitária todos os esportes do município. E vamos em busca, sim, vamos brigar com os poderes públicos para buscar recursos. Porque a coisa acontece quando a gente se mobiliza. Se não fizermos nada, é, cobrando a execução dos nossos direitos pelo poder público, porque quando o poder público deixa de executar aquilo que é o seu dever... Ele está cometendo crime de improbidade administrativa. E sabemos que o esporte é, mais do que nunca, além de um, um, um, uma entidade que tira os jovens dos maus caminhos. E no esporte a gente não forma apenas atletas. A gente forma cidadãos, pessoas com caráter. Lá tem disciplina. Lá tem regras a se cumprir. Exigimos que o aluno esteja na escola, esteja com boas notas na escola. Nós olhamos o boletim escolar dos alunos. Para quê? Para que o aluno tenha esforço naquilo que é necessário na vida, mesmo que seja por amor ao esporte que ele pratica. Correto. E vou terminar dizendo que o que importa mesmo em tudo isso. É o karatê. É o karatê. O karatê dinheiro para poder resolver as nossas coisas. Vou passar por Fábio aqui que ele também quer fazer uma deixa. É, eu, é, eu quero dar uma deixa que até eu tô lembrando agora que quando eu era menor, eu era menor de que ainda eu treinei com Bira. Sim. É? Ele era com Aluno preto. do Bira. Fui Aluno, eu cheguei à faixa verde de karatê, entendeu? E, e ele treinava taekwondo também Chegou a treinar taekwondo Eu dava aula né, é, Como eu era menos graduado, dava aula E treinava karatê com ele Era ele, o Jorjão, é o meu primo que faleceu né Então assim Nós estamos nessa, nessa, vamos, vamos, nessa batalha Nessa guerra Desde de muito antigamente Desde 1993, 94 <risos> Então assim É uma deixa Falando aí que, mais uma vez Que nós temos nós nós, nós não, não precisamos provar mais nada nós temos resultado entendeu igual ele falou nós tiramos os jovens é, do, do caminho das drogas nós tiramos os jovens e nós tiramos mesmo eu falo isso porque eu tenho eu tenho um projeto social dentro da minha academia entendeu de bolsista que pouca gente sabe mas eu tenho um projeto de, é, social dentro da minha academia que eu ajudo é, as crianças né então assim é, eu comecei na Aragaça também, no, na Capoeira, 1900, antigamente, é, projeto social que a Aragaça tem desde aquela época, 1987, se eu não me engano, tem desde antes, mas eu consigo me lembrar disso. Então, está aí, resultados para a Barra do Garças, resultado para o Brasil, resultado para o Mato Grosso, e assim, políticos, olha bem o esporte, tá? se você tem esporte no seu coração, você vai ajudar é, os nossos atletas e os nossos cidadãos de Barra do Garças. Eu vou voltar a falar com vocês daqui um pouquinho. Nós temos uma entrevista com o vereador comandante Barbosa sobre os problemas do trânsito, estacionamento rotativo, faixa verde que está sendo regulamentado. E, bom dia, coronel. Ele já se encontra em nossos estúdios. E, então, daqui a pouquinho nós vamos falar com ele. Tem que falar com vocês um pouquinho rápido, porque o coronel tem outro compromisso. E, mas a academia sua, como é que ela está funcionando? É, o, seu caso é o seu caso lá é o um projeto social. social. O senhor, você tem academia mesmo, pode é, fazer propaganda tenho... da academia também. <risos> eu tenho a academia, que é o Centro de Treinamento de Artes Marciais de Best, que tem várias é, modalidades, e também trabalho no, no Mais Educação, trabalho no PET, Pro Jovem, tá? que são projetos sociais. Né? E dentro da minha academia eu também tenho um projeto social. Então, assim, nós estamos envolvidos com o com, com, com Teconoco Esporte, o dia todo, tá? Se alguém quiser, eu até apelo aí para os empresários, para mim, para o Bira, para as outras modalidades. É, se alguém quiser, nós temos associações com o cnpj CNPJ, é, temos tudo. Se alguém tiver o interesse de, de, de fazer uma propaganda, igual essa daqui, ó. Ainda está patrocinada aqui ó, pela Nossa Senhora Aparecida, né? Entendeu? Isso. Pela Nossa Senhora Aparecida e, e pela Unimed. Então, sempre vai passando as coisas, entendeu? Então, assim... Vamos, vamos ajudar o esporte, nós temos competições no final desse ano, no ano que vem, e sua empresa vai estar aparecendo. Eu acho até que poderíamos fazer até um apelo. Adote um atleta, né? Entendeu? Isso. Adote um atleta que você vai ser feliz. Exato. Igual você estava colocando aí, né? a empresário de São Paulo patrocinando a ainda. Por quê? Porque ele enxerga o resultado. Inclusive, ele pediu nota fiscal com, com CNPJ foi mandado para ele, porque lá eles têm essa visão. Isso. entendeu? Isso. Porque eu, eu penso assim, se o, se o empresário paga aí é, um milhão de imposto de renda por ano, ele apoiando o esporte, se não me engano é 5%, é 2%, 5%, imagina 5% de um milhão. Depende do ramo de atividade. Depende do ramo de atividade, entendeu? Então, e, e tem como até descontar, é, eu tenho um amigo que também deu um patrocínio uma vez, que é a lei de incentivo ao esporte até pessoas que ganham acima do, do, do salário, é, bem alto, se patrocinar é descontar no imposto de renda para ele mesmo, pessoal, entendeu? É 2%. Entendeu? Então, aí tem vários é, benefícios que você hoje apoiando o esporte, você tem. Correto. Gente, foi um prazer, parabéns a todos vocês, Está ainda renda, sucesso, é, o coração já bate muito forte ainda né, quando vai entrar nas competições, ou, ou já está calibrado? Ah, ele... Não, já está calibrado, porque hoje, para mim, o tatame é onde eu sei nadar, é o mar onde eu sei nadar. Então, eu não tenho mais esse nervosismo todo, eu tento manter toda a tranquilidade do mundo e o espírito esportiva. E, domingo passado, eu fui para o campeonato em Iporá, eu não tinha luta na minha categoria juvenil, eu lutei no adulto. Eu ganhei é, duas lutas. E eu não fiquei nervosa, eu tento manter a tranquilidade, porque... A gente está ali, eu não vou lá para destruir o adversário, não vou lá para bater ninguém. Eu vou lá para fazer o meu trabalho e para me mostrar o que eu sei fazer. E em busca da medalha de ouro, porque eu admito, eu não gosto de perder. Certo. E o, o, a próxima competição sua é quando? Vai ser lá na, na Copa, Copa do Brasil, em Goiânia. Goiânia. Aí depois vem a seletiva fechada. Certo. E essa a como é que está pro mundial? eu estou muito ansioso, hein. De participar desse mundial aí, treinando bastante, né? Correndo muito, né? E assim, igual você acabou de falar que coração bate, né? Não fica nervoso. Eu, assim, quando eu vou entrar no tatame, no dojo para poder estar tá lutando, né? Eu não fico nervoso não, né? Independente de quem eu enfrentar do outro lado, por exemplo, eu não fico nervoso não. Eu acredito certo. no meu... Conf... Primeiramente, eu acho que o atleta ele tem que confiar em si mesmo, né? Não fala, ah, eu vou entrar e vou perder. Não, tem que entrar e falar. Não, vou ganhar. Vou ganhar, aí. e entra ali e vai. Né? Igual, por exemplo, o último torneio que teve lá na cidade de subiu, o Sensembira estava lá. O presidente da FECANJO, que é o Adriano, né? de Goiás, ele falou bem assim, já... Eu quero que você monta a sua equipe aí, né? quero que você monta a sua equipe aí, pá. ele veio pra cá, e... aí chegou na hora da mesa, né, de registrar, foi cadê essa equipe, cadê Não, foi só tem eu aqui, <risos> aí ele falou, não, você quer lutar contra os quatro, né, e era tudo Bra de Brasília, os caras tinham um Raul, né, e o restante era menorzinho, na minha altura praticamente, né, Certo. e aí eu falei, não, vou lutar, vou embora, né, e os sensei mil falaram, não, você fica rindo e aí, como é que você tá doido? Você tá... Eu falei, não, vou voltar, não tem essa não. O Bira viu o que aconteceu. Eu perdi só uma luta. As hum. outras eu ganhei. Né? Eu sozinho representei a Araraça. E ele saiu daqui, eles saíram daqui coçando a cabeça e falei, nossa, não acredito que a equipe do Brasil perdeu por um homem só. Aqui, enquanto o Bira deixa a mensagem aqui, ô oh, ainda dá uma surra nele aí pra nós. Qual é a diferença do cara tempo tagendo? Dá para fazer uma exibição dos dois? Aqui para nós Eu gostaria de dizer que nós não podemos de deixar de registrar que nós temos um guerreiro muito forte em Aragões, que é o Professor Milton. Eu comecei esse projeto há mais de 20 anos, mas depois eu tive um tempo fora de Barra do Garças e o Milton ainda era apenas faixa verde. Ele assumiu por conta própria, por amor ao karatê, ele assumiu o projeto, tocou o projeto, conseguiu formar faixa preta no peito e na raça, sem patrocínio, sem apoio, e tá lá com a gente. Ele na verdade é o verdadeiro é, profissional Que tem cuidado do Karatê em Aragarça Eu mesmo fico mais nos bastidores Eu já estou naquela época que a gente ensina A chutar com a mão é, Mas Destacando o que o Giliard disse no, no, no absoluto Por equipe em Aragarça No dia do torneio Não deu para formar a equipe Só ficou o Giliard. E aí da equipe de Brasília que era quatro Faixas pretas Né ele lutou sozinho e perdeu. Uma luta e ganhou três. E Aragastas foi campeão em cima de Brasília. Aí. Um homem só contra quatro. Parabéns a todos vocês. Coronel Barbosa, vamos chegar para nós, fazer a nossa entrevista, discutir os problemas do trânsito, se eu está cheio de compromisso? Gente, muito obrigado. Nós é que agradecemos. E parabéns. E vamos estar sempre aqui. Sempre a hora, aqui, a hora que vocês quiserem participar, as portas estão abertas. ok? Nós é que Falou meu mestre. Sabe o que vem nós falando? Tá precisando dar uma revisão em sua moto e não sabe onde? Agora em Aragarças tem Bela Motos. Uma loja completa para você que gosta de preços baixos e ótimo atendimento. Óleo para motos, peças e acessórios. Na Bela Motos tem oficina com mecânicos qualificados para melhor atender você. Avenida Getúlio Vargas, 743, setor administrativo em Frente à Pai, em Aragarças. Ligue 3638-1762. Para ter sucesso na sua pescaria, primeiro você tem de passar na matrinxã A matrinxã tem tudo. Para pesca. A matrinchan tem iscas. Munsuns, turvinas, minhocas, lambaris. A matrinchan tem artigos esportivos. Bolas, tênis de mesa, troféus. A matrinchan tem peixes ornamentais. Peixe beta, aquários, bombas submersas. A matrinchan tem artigos para camping. Tendas, barracas, colchão inflável. Matrincham, pesca, esportes, camping e náutica. Ministro João Alberto, 389, Fone 3401. 31,92, Supermercado Pontual, preço e atendimento sem igual, carnes verduras frios em geral, a entrega mais rápida da cidade, Supermercado Pontual, Avenida Duque de Caxias, 1648, Setor Ceará, Aragarças, Fone 36382833.